Criatura híbrida filmada na Índia. Espírito se manifesta em prédio abandonado para cobrar uma dívida misteriosa. Seita satânica ataca uma equipe de investigadores. Ser assustador filmado em floresta assombrada. Fantasma sombra necrotério e muito mais. Mas antes, já vai deixar o seu like. E se não for inscrito e curte vídeos de terror sem limites, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. Eu acho que eu vou adorar isso aqui. Krozov retorna ao apartamento assombrado por um fantasma que veio para cobrar uma dívida misteriosa. Duh, eto doma. Neste momento, ele tenta conexão com o espírito por meio do Spirit Box, mas sem sucesso. Enquanto se distraía, veio o primeiro sinal. Tempo alguma coisa começou a movimentar a porta. Parece que o rádio ligou sozinho. No Spirit Box, a entidade disse que desligaria todas as luzes. Que... Dito e feito. Filmava, algo foi captado. Foi tudo muito rápido, mas em slow motion é possível ver claramente um rosto sinistro colado na câmera. Estou a utilizar o tabuleiro Ouija. parece estar escrevendo alguma coisa. Uh -huh. Ele escreveu: deve morrer. Tê? E a então Tim Morozov perguntou, quem deve morrer? O espírito respondeu, você. Com que não que o дух não entende, que a casa é completamente diferente. Fica evidente que ele é um alvo do fantasma e foi atraído ao local para ter sua alma ceifada. fada. Certo, o calor se em seu pescoço. Há mais mistérios entre os céus e a terra do que pode mensurar a mente humana. Este ser assustador foi filmado em uma floresta na Indonésia. E tenho certeza de que não é um ser humano, também não é um macaco ou algo do tipo. Note que ele tem apenas quatro dedos nas mãos. A sua pele aparenta estar em estado avançado de decomposição e sua boca traz dentes afiados. Ele também está com um bafo de animal morto. O que seria este monstro? Seria um zumbi? Um demônio? Ou apenas uma pessoa fantasiada? Deixe a sua opinião nos comentários. as fantasmas decidiram investigar um cativeiro onde recentemente a polícia foi investigar um ritual que resultou na morte de um homem que foi oferecido em sacrifício como parte de um pacto feito por um grupo de satanistas. No local, há marcas de rituais, muitos símbolos pelas paredes. Você viu a iluminação aqui também? De onde você foi? Inesperadamente, eles tiveram uma visão inexplicável. Vem, vem comigo, mano. Acho que ela... É lá. Oh, oh, larga! Mano, oh, o que é isso? Lucas! Larga! Larga! Larga! Sai, sai, sai, sai, sai. Mano, vai, vai. Sim, eles foram atacados por um grupo de homens de capa preta que logo desapareceram. Isso explica o motivo pelo qual a polícia não consegue encontrá-los. Eles parecem ter obtido poderes sobrenaturais após o pacto. No chão, um homem que foi oferecido: Vem, vem comigo, mano. Acho que ia ela... lá. Oh, oh, oh. Larga! Mano, oh, o que é Lucas! Larga! Larga! Larga! Sai, sai, sai, sai, sai! vai, É por isso que muitos não têm coragem de trabalhar nesses lugares. Nas imagens vemos um homem colocando um corpo para gelar quando algo macabro aconteceu. O espírito passou em frente à câmera. O companheiro de trabalho que filmava gelou de medo quando viu o vulto. Certamente, é o espírito do corpo que está na geladeira. Imagens registradas em um deserto na Índia mostram uma estranha criatura nunca antes vista. O ser parece uma mistura de cobra com coruja e possui alguns aspectos humanos. É tão bizarra e asquerosa que causa aflição vê-la de perto. Não é possível saber se ela está rastejando ou se está com o suposto resto do corpo, do pescoço para baixo, enterrado no chão. O que seria este ser? Seria alguma entidade sobrenatural? Talvez um dos deuses da Índia? Ou seria apenas uma montagem? Opine nos comentários.